Olá, boa noite! Está começando aqui mais um bate-papo hoje do projeto Foles Digitais, que é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, no qual estamos fazendo um estudo sobre todo o universo ao redor da, desse instrumento, a concertina. É, a concertina, que é um dos instrumentos mais antigos, que é tocado, tal qual foi construído desde o início. Esse instrumento que... Todos os instrumentos de fole na verdade, são de cerca de 200 anos para cá, e a concertina remonta lá desde o começo dessa trajetória. E é, nesse projeto é, faz parte do projeto o Matheus Samico, na, na equipe, que está desenvolvendo uma pesquisa histórica muito bacana essa pesquisa gente, está no, no blog da gente chamado universo concertina.wordpress.com é, Lá você pode encontrar um estudo bem interessante que foi levantado agora sobre a origem dos instrumentos de paletas livres é, dos modelos de concertina, dos instrumentos em geral de fole e também faz parte da, da equipe o João Tratenberg, responsável por, pela parte do digital. Sim, preciso esclarecer que esse projeto tinha inicialmente a intenção de fabricar uma concertina, porém a gente entendeu que o, a Lei de Blanc é, é um, um edital emergencial de curto prazo, então não, não seria possível, mesmo que a gente tivesse essa expertise, de construir num, num prazo tão curto um instrumento. Né? <risos> então, a gente se debruçou em estudar sobre a história do instrumento e sobre é, o desenvolvimento de um protótipo, um protótipo que vai ser MIDI, né? com o qual a gente vai disparar sons através do computador e esse protótipo é uma carcaça no formato de, uma, de um instrumento real, com botões digitais, e com esses botões a gente vai poder experimentar é, um pouco das variantes que existem é, em, em torno desse instrumento. É, esse protótipo não é o encerramento de uma pesquisa, mas sim uma ferramenta de pesquisa. É um protótipo com o qual a gente pretende... É fazer estudos para desenvolver é, um instrumento futuramente e que servirá também para luthiers que tiverem interesse de experimentar e desenvolver as suas próprias afinações, seus próprios caminhos. É, então, o João Tratenberg ele é o responsável da equipe por, é, por essa parte digital. Ele chama o trabalho dele de artesania digital. Já trabalha isso com um tempo já. Tem uma empresa chamada Batbeat, que desenvolve instrumentos digitais. Outro membro da equipe é o Romildo Roma, que é o nosso luthier, o, o marceneiro e luthier, que põe a mão realmente na parte física da, da cacaça. E também está com muito esmero, fazendo esse trabalho com muita, muita dedicação. E também tem a Janaína Serra, que é a nossa... Assessora de imprensa da área da comunicação E ela é do Espírito Santo, uma terra que tem tradição de concertina Também por aí veio o convite até ela E eu sou o Johann Bremer, que estou fazendo aqui a apresentação da live hoje é, Já tem ali o Júlio César dando um alô pra gente aqui Que ele foi o nosso convidado do, do bate-papo na, na quarta-feira agora Júlio César, bem-vindo, Júlio César, a gente bateu um papo bem legal aqui. Recebi um retorno bacana também da, da, dos participantes aí. É, já tivemos o Daniel Quanti, que é um fabricante de, de bandoneons de, de Santa Catarina. Depois tivemos o seu Angelino Zager, que é um fabricante de concertinas do Espírito Santo. É, o, o Júlio César é um acordeonista, pesquisador, professor... Arranjador. E hoje tenho o grande prazer de anunciar o nosso convidado, que está aqui, que é o Léo Ruggiero. Boa noite, Léo Rogério. Seja bem-vindo. Boa noite, João Brim. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Né? Esse belíssimo projeto que vocês estão desenvolvendo, toda a equipe, que vai atender, esse amigo, com todos os colegas envolvidos nesse projeto. Muito bacana, Léo. Que bacana a sua presença aí, cara. Uma alegria muito grande poder contar com a sua participação. Obrigado por ter aceito o convite. Que agradeço. É... Gente, Léo Ruggiero, ele é um pesquisador, é um músico, né? Primeiramente, é um músico e pesquisador etnomusicólogo que desenvolveu uma pesquisa incrível. Sobre também instrumentos de fole e acabou se debruçando mais sobre o instrumento de oito baixos, né, Léo? É verdade, acabou. Foi Principalmente. Oito aí ele acabou direcionando a pesquisa dele é. para o Oito Baixos do Nordeste, que é, uma, um, é um caminho peculiar. E aqui eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui, esse livro incrível. Já... Gente, esse livro é, é um achado, é um, é, um, é um livro extremamente necessário, importante, que já foi feito. É... Esse livro, vou mostrar aqui mais de pertinho, com respeito aos oito, aos oito baixos, né? uma paródia com respeito aos oito baixos da música Luiz Gonzaga, <risos> É um estudo etnomusicológico sobre o estilo nordestino da sanfona de oito baixos. Então, esse, essa é a pesquisa, o trabalho feito pelo Léo Ruggiero. É, vocês podem depois entrar em contato, a gente vai deixar o contato aí para quem quiser adquirir o livro também. É, queria, queria falar um pouquinho... É, um pouco sobre você, na verdade, você falar um pouquinho sobre você para gente. Como é que é? é primeiramente, agradecer por ter sendo, assim, elogios novos ao livro. Eu fico muito feliz com, até por você ser uma pessoa que está diretamente ligada ao tema, a pesquisa, né? Então, para mim, é muito importante esse feedback. É, pois é, a minha história com o Foley ela começou com Oito Baixos, né? Ela começou em, 2000, em 1999, na verdade, quando eu conheci um sanfoneiro chamado João Top Quatro, que tocava o Oito Baixos no estilo do Calango Mineiro, que também tem uma peculiaridade técnica. Foi meu primeiro encontro com o instrumento. Né? Foi, assim, na época eu nem imaginava que eu iria tocar. Né, porque eu achava dificílimo, e eu estudava, eu já era, eu estudava músico, já era músico, né, eu tocava piano, que meus instrumentos, assim, na infância, foram um órgão eletrônico, <risos> que estava na Olha. moda na década de 70, né, o filho da década de 70 ali. Sim, sim, é, aqueles mantinha... com pedais, é? Aqueles, órgãos aqueles com... com pedais, é. Ah, rapaz, é você uma... começou sim. muito bem, aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Tem até uma aqui na sala, só não vou inverter o computador para não, <risos> não criar um desastre aqui para mostrar. Que mas, bacana, assim. cara! Oh, é. Que legal e, e violão, né? Então eu tinha uma, uma outra e violino, também estudei violino um clássico, assim. Uh -huh. Então eu tinha uma outra vivência na música, dentro da música, que passava também pela música, pelas práticas tradicionais, né? o violão de sete cordas, mas o, o oito baixos assim com o instrumento, claro que eu já havia visto, né, em algum lugar alguém tocando, mas o meu primeiro contato foi com o João e dentro do do Calam, ele tocava assim no estilo mineiro, que muitos dizem se assemelhar ao pouco, outros dizem que se assemelha ao vaneirão ao estilo gaúcho, nem né? foi meu primeiro contato, coisas assim desse tipo. Oh, rapaz, chega a uma saudade agora de lançar, é, Pois é, nesse momento, né, aqui no Rio a gente está em lockdown, né? E aí o João foi uma grande influência para mim. Com ele eu aprendi um pedaço da cultura afro-feminense que, que eu desconhecia, que envolvia práticas como o a folia de reis, o jogo. Então ele foi um professor, na verdade um grande amigo. Quando ele se foi, ficou aquele vazio. E eu acho que esse vazio ficou no, no Oito Baixos também. foi Oito Baixos para mim nasceu da saudade de trazer, tentar trazer a presença Ufa, do João novamente na minha vida. do E aí eu vi o quanto ele havia sido um mestre, né? Foi quando eu comecei a me interessar e vem tudo junto. Oito baixos na minha vida não foi uma coisa assim de dentro para fora. Eu vou tocar oito baixos? Não. Eu sempre achei oito baixos insano. Embora agora eu prometi dizer que é facinho de tocar. Porque eu acho... <risos> Que falando da, da coisa da, da inclusão, que é importante trazer o olho baixo, assim como a concertina, para o presente. Por isso, a importância do digital, do meeting, da, da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, porque é para mostrar que esses instrumentos não são matrizes. Eles são instrumentos presentes, quer dizer, eles têm até uma função matricial, no passado, em relação a, a culturas tradicionais, como a cultura nordestina, e depois a gente pode falar sobre isso mais, né? Mas, na verdade, são instrumentos vivos que estão na, na minha mão, na sua mão, na mão de outras pessoas. Alguém que esteja nos vendo agora descobre e fala Eu quero tocar isso, né? E se apaixona e começa a tocar. Então, é, é um processo vivo, né? E temos que realmente dialogar cada vez mais, né? Mas voltando... Tudo veio junto, e aí veio a, a, a ideia de escrever o primeiro artigo, que foi a São Camargo do Baixo e a Zé Música Instrumental. Eu tinha contato já com o lado do Mineiro e tinha contato com o Sul, mas conhecia pouco, por incrível que pareça, embora o Rio de Janeiro tenha uma influência nordestina enorme, eu não havia tido contato ainda com a tradição do folclore Nordestino. Foi então que o, o senhor, do, até do Espírito Santo, você falou do Espírito Santo, Seu Sim. Valdir, está vivo, seu Valdir, seu Valdir, um abraço do Seu Valdir, quem sabe de qualquer hora fez esse vídeo. É, o Seu Valdir falou, rapaz, você tem que conhecer o Zé Calisto, o Zé toca tudo no Fábio de baixo. E aí foi a partir do Seu Valdir que eu tomei contato com o Zé Calisto e surgiu o um convite... Da, do Fernando Jimenez da Mediano Pesquisa, que foi que escreveu um primeiro uhum. artigo, né, que foi um artigo embrionário da pesquisa que gerou, assim, esse livro, que gerou minha dissertação de mestrado na UFRJ, alguns anos depois. Isso deve ter ocorrido já por volta de 2006, 2007. É o artigo de 2007. E aí foi uma coisa, assim, muito legal, assim, muito bacana. Daí foi... Coisa, o oito baixo foi entrando na minha vida né e, e a tradição nordestina do oito baixo sobre... pois é e você acabou a partir do é, de que conheceu o Zé Calixto, né uhum. aí você foi. acabou enveredando para estudar o oito baixo no destino né é, exatamente é. eu fui isso foi até eu já conheci o Zé Calisto conheci o Zé Calixto em 2007 Lembro bem, foi na Feira de São Cristóvão, o nosso primeiro encontro. E seria somente uma entrevista. Acaba que se tornou o começo de uma longa amizade que nós tivemos. Enquanto ele esteve presente aqui, foi um grande amigo que eu tive, o Zé Calista, um grande mestre também. Ele que... Nossa, é... você ouvir um disco do Zé Calista, você fica assim... Você Não. renova su... suas... Suas Verdade. compreensões do que é possível se fazer né, no instrumento, é. né? Com certeza, com certeza. E aí foi é. a, ao contato com o Zé, surgiu a ideia, como não havia ainda um trabalho acadêmico na época, a respeito do Ford de Baixos, eu acabei é, tentando, assim, o mestrado consegui, e fiz o trabalho em extra né? A dissertação foi entre 2008... E 2011, 2009 e 2011, na verdade, pela UFRJ, e foi um mergulho. Aquele foi, foi mesmo mesmo um momento de mergulho na, na tradução nordestino do Fólio de Otobás. Olha só. É. Pois é. Esse, o Fólio nordestino ele tem a. a... O que mais chama a atenção ali, de, de primeiro, é, assim, além, além do timbre, né? Que é a primeira coisa que a gente percebe, né? Assim, vamos dizer, apenas de ouvir, você ouve... É, você já, já vê que não é um, um fole que tem aquele som gaúcho. Primeira coisa. Não né? tem, não tem. É, é. Já muda ali a sonoridade, exatamente. É, o, já o, já o, o, fole, o fole gaúcho tem um vibrato, né? E... Normalmente, é. Normalmente tem é vibrato, realmente. É. E aí no nordeste eles já afinam reto, né? E muitas vezes a, a, o castelo é oitavado também, né? Que dá aquele brilhozinho. Exatamente, exatamente. É, esse fole aqui, ele foi afinado pelo Zé Galista, inclusive. Ele foi... Ele pertenceu ao Zé. Assim que eu conheci o Zé, ele, e ele viu meu interesse no fole na época e queria que eu fosse um o dono desse instrumento. Eu comprasse esse instrumento dele, que ele havia acabado de afinar. É uma é uma Rohner, né? um instrumento alemão, e fabricado na Alemanha, mas que foi realmente customizado. Né, ele passou por um processo de adaptação para obter a somalidade no nordestina. E esse processo é um processo complexo que inclui a mudança da afinação, quer dizer, a posição das notas nos botões, né, um desenho é, de escala diferenciado, é, os baixos também, o som seco, né, você falou, dá para ver bem aqui, ó, som bem seco, né? Tavado, né? essa coisa do brilho, também, tudo isso que você falou é bem, é, é bem perceptível. E tem um timbre muito peculiar. Né? Eu sempre senti no oito baixos esse ronco né? que se descreve em algumas letras, o ronco do fole. Né? É... é um poncado, realmente. Né? Tem um timbre que é muito peculiar. E... e eu acho que eu fui atraído pelo timbre, inclusive. Pela, pela timbragem do instrumento, pela maneira como o colorido sonoro né, que ele produz, né, e a técnica também, uma técnica muito peculiar, né, repertórios também, repertórios Pois é, depois, da, depois do timbre, quando a gente ouve assim um oito baixo no destino, depois do timbre, a outra coisa que chama a atenção é a própria melodia, né, a harmonia né, vindo desse fole. E aí você... Um ouvido mais apurado, você percebe também é, as escalas, né? as, a, a, os cromatismos, né? Essa coisa Sim. de.. Sim. A, que... a, é, a própria mudança da escala né, que, que propicia o cromatismo, né? Acaba que você pode. Você tem a, a própria dinâmica do instrumento, né? Ó... Então, isso tudo acaba que a própria maneira como a afinação foi consolidada, que é um mistério, na verdade, a afinação transportada, a única pessoa que encontrei até hoje que possui uma teoria do surgimento dessa afinação era um senhor do Ceará, um conhecedor da cultura tradicional, que atribuía a origem dessa afinação ao afinador paraibano. Foi a única pessoa... É, mas mesmo representantes notórios assim, da, da tradição do Fato Chito Baixos, a exemplo do, do próprio Zé Calixto, que nós já citamos, ou Luizinho Calixto, né, seu irmão mais é novo, outro grande é, virtuose da, do Foley, é, não se sabe exatamente né, a, de que maneira essa afinação surgiu. Claro que afinações com esse. É, é, com essa perspectiva cromática, né, da, dos botões, por exemplo, aqui eu tenho em dó e aqui si. Né? Claro que é, é propostas de afinação é, semelhantes surgiram e foram é, historicamente, digamos assim, estudadas, né, é, desde o início do século XIX, desde a década de 30. Né, o sistema Foulon, por exemplo, que é um segundo Pierre Monichon sistema que qual? foi Foulon, Foulon. francês, em né, 1834, é, que já era é um sistema que trazia cromatismos. E na Irlanda também existe um sistema cromático que, de certo modo, possui um paralelismo que, que nós podemos é, atribuir. É, é bem parecido é, né, com a que pode ser de uma necessidade que pode ter sido atribuído por uma mesma necessidade de obter todos os doze semitons, é, toda a escala cromática, né, toda a sequência que não fosse apenas a sequência né, os acordões originalmente, os acordões diatônicos, eles faziam... E, de repente, a necessidade de fazer um instrumento que tivesse esses... Semitons, né? Eu não sei quando foi a gaita cromática, mas se você pensar que a gaita cromática é uma fileira, aí você aperta um botão você tem outra fileira, você pode ter isso no, no, nas duas fileiras também no instrumento, né? Também nas duas Pode fileiras. Pode ter sido também. Nem eu precisaria ter... Dizer... Uhum. Fala, fala. Não, não, não. É, eu ouvi dizer recentemente que foi encontrado indícios de imigração irlandesa em triunfo. Né? Eu então... ouvi essa história uns dois anos atrás, na verdade. É, existem algumas teorias é, de trocas culturais muito curiosas e que, infelizmente, não foram estudadas em tempo real. Quer dizer, ou se foram, é. ainda se desconhece essa literatura. O professor Samuel Araújo, por exemplo, ele, ele trouxe interessantes é, perspectivas, por exemplo, de cruzamentos né, nesse sentido. E o, existe um livro muito interessante, do, do Zé do Norte, o famoso Zé do Norte, é, autor, né, o coletor, adaptador de Mulher Ribeira, né, sim, sim. É, o grande compositor paraibano, um dos percussores da música nordestina em sentido fonográfico, né, um, um verdadeiro é, mestre né, da, da cultura nordestina. E no livro autobiográfico que ele escreveu, é, ele fala sobre a presença irlandesa, né? em né, na construção. Da ah, é? Estremes, ele fala em presença trem, irlandesa lá? Falando na presença irlandesa, e né? é, é, ele fala, inclusive, da proximidade que ele possuía das famílias de irlandeses, que chamavam de My Boy, <risos> pois gostavam muito dele, assim e que queriam é, até adotá-lo que a uma certa altura. Né? Ele chega a contar isso no livro. Infelizmente, Zé do Norte se foi. Infelizmente, não encontrei relatos do Zé do Norte acerca de uma troca musical. né? A, a, a ideia do forró enquanto forró foi rechaçada por muitos, né? embora tenha sido uma bandeira do, do Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo conta que, quando ele fez a música forró, a partir dessa desse inglesismo, dessa analogia, é, muitas pessoas emparedaram ele, né, dizendo que, na verdade, a palavra forró era uma palavra antiga, do... mas tirando essa discussão de lado, deixando essa discussão é, é, do, do vocábulo, né, do termo forró, é, e avançando para uma perspectiva histórica de similaridades, sem dúvida, a... O fole, é, o, o, o de diatônico, né lá não tem esse termo fole, né? é, irlandês, é o que mais se aproxima do fole nordestino, sob diversos aspectos, dentro das tradições do mundo, né? as, as diferentes tradições sonoras. É uma analogia que é possível, né? eu acho que nada deve ser descartável. No assim, meu trabalho, eu tento ao máximo abrir, deixar todas as cartas na Com mesa. Com certeza. Porque tudo podem ser caminhos de investigação futura é, para pesquisadores, para que... músicos e, infelizmente, a Paraíba ela tem uma iconografia muito pequena. Eu viajei bastante pelo estado da Paraíba, né? mas quem sabe em Pernambuco, quem sabe em outros estados, se encontrem documentos históricos, plantas de afinação, relatos de viajantes, isso tudo vai construindo essa quebra-cabeça. da -cabeça. O que nós não podemos ter é medo de recontarmos nossa história continuamente, né, e, e, e, lidar, e lidar com todas as hipóteses possíveis, né, é, sem preconceitos, e, e, porque por um globo, um, o globo é um só, e, e todos nós estamos muito mais próximos do que distantes, na verdade, quando nós paramos para pensar que nós pertencemos ao mesmo planeta, o planeta Terra, né. É, é complicado quando a pessoa quer ter uma convicção muito grande de alguma coisa nesse campo, é. né? Não muito é... difícil. Com muito certeza difícil é... Porque o levantamento histórico ainda é muito insuficiente. Ainda que o meu trabalho tenha avançado um pouco, mas foi um trabalho de formiguinha, né? Foi aquela coisa de você é andar ali <risos> um longo trajeto carregando uma folha muito pesada nas costas e eu acredito muito no futuro. O futuro dirá, trará novas respostas. O que nós temos que fazer, eu acho, hoje, eu penso, é projetos como o que vocês estão construindo, de trazer um instrumento digital, de, de trazer novas maneiras de pensar o um instrumento, estimular ao máximo a prática dos, dos, dos acordeões, do, dos, melhor falando, dos instrumentos assim, de paleta é, é, é, livre, né? que são um pouco subjugados no Brasil com instrumentos inferiores, com menos recursos, e acaba se perdendo uma série de possibilidades que podem ser muito bem fazejas para a nossa música. Então, acho que a gente tem que aquecer o mercado. Aquecer o mercado que eu falo aqui como expressão, não só aquecer o mercado mesmo de praticantes, de intérpretes, de Sim. solistas, de concertina, de fole, é, como também... É ampliar a nossa discussão com uma discussão que você que tomou uma proporção que eu nunca consegui ter, eu agradeço, assim. Eu sempre ouvi muita... É, é, é, sempre se evita tocar em certos pontos como se já fosse um assunto fechado. né Então, é como se nós não pudéssemos avançar sobre uma pré-história. O que eu lamento, e isso já era o lamento do Mário de Andrade na década de 20, era sobre a, a pouca exatidão do, dos escritores, dos viajantes, no Brasil em especial, sobre as práticas tradicionais em música. Isso inclui fole, inclui a concertina, e acaba sendo empecilho aos pesquisadores de hoje. Porque se nós compararmos a países como a Irlanda, por exemplo, a, o percurso histórico, o um trabalho de um pesquisador como Stephen Chambers, que é uma figura importante na, na, no estudo de concertina, é, é, melhor falando, do acolhom diatônico da Irlanda, ele já vem de um passado muito forte, muito consolidado, de estudos, de pesquisas, de escritos. Então, sai é, já de um ponto muito mais avançado. E, infelizmente, nós saímos muito de suposições e tentar encontrar qualquer coisa, né? um mapa de afinação, um escrito, uma história... É, que está muito conectado com a nossa formação histórica, né, cultural. Né? Exatamente. A falta é. de registro é totalmente fruto dessa carência é. né? de, de uma estrutura mesmo na educação. né? Verdade. É... O que eu acho bem interessante né, nessa se debruçar nesses instrumentos de fole, e é... eu queria ressaltar também que essa pesquisa ela tem muito mais do que um, um fim específico, né? ela tem esse mergulho mesmo nessa, nessa, nesse universo né? e, e aí atende a vários interesses né, coletivos. E o que chama muito a atenção é o, como é fértil esse campo dos instrumentos de folha. É, não são 200 anos ainda né, da, do início dessa ebulição né, de, de luthieria, e surgiu muita muitas possibilidades muita gente querendo inventar o melhor né um caminho o outro a gente encontra sites ali com diversos modelos de afinação Um mais maluco que o outro o cara colocou teve um modelo lá que o cara colocava um dó aí o dó sustenido aqui é o ré, era semitons intercalando mão com mão. é um negócio para tocar aquilo ali, cara. Eu acho que é um... Aí teve muitas possibilidades, né? É... Na Inglaterra, a gente vê ali a concertina, o Sam Whetstone, né? Ele Redstone. foi um, desen... um desenvolvedor, um, um cientista um, é muito completo, né? Aquele cara que... É, passou por várias áreas, tem a ponte de Whetstone, né? tem... ele, ele pensou aquela afinação inglesa é, como um modelo que ele buscou a maior é, é, simetria para desenvolvimento de um, de um virtuosismo mesmo. Né? É, e, a, e é o sistema inglês, né? que é é mesmo parecido com essa que eu falei, só que é, é, é dó, ré, mi, fá, intercalando mão. É, eu achei, inicialmente, quando eu vi, eu achei que seria muito difícil de tocar esse instrumento. E depois eu me lembrei da cora africana, que é um instrumento já de milenar, que é assim. A então, cora, né? É, é. Exatamente, que é uma é assim. nota que aqui é parecida com a, a própria... O, a imbira também, né? Que, a, Sim, a imbira. Alguma, algumas modalidades, né? Da carimba... É. E trazem também essa, essa coisa cruzada né, das notas. Né? É. É, é, interessante eu, coincidentemente isso. eu sou um tocador de imbira também. E, olha, que eu sabia disso. É. Eu sabia. É. É. Interessante. É. Né? É. Mas aí é, é pronto, aí essa, essa concertina inglesa, né? Ela ainda se, é, permanece, né? A cultura inglesa é, dessa, dessa afinação. É, e aí a coisa não parou de se desenvolver, né? é, tanto os instrumentos de fole hexagonais, quadrados, retangulares, né? que é mais o oito baixo, assim, né? Sim, o e... oito baixo tem essa característica, até porque originalmente os oito baixos eles eram mais, esse já é um desenho mais moderno, né? Eu tenho uma aqui por exemplo, eu tenho uma coque, que é o um modelo considerado ancestral, no Nordeste, né? Sim, Mas infelizmente sim, sim. não está comigo. Ah. Mas essa régua essa aqui é bem antiga. E ela tem essa, esse formato que até os próprios tocadores antigamente chamavam de, de quadradinha, né? Ela tem essa coisa... É, é a beija-flor. A beija-flor, é. Uma, uma beija-flor bem antiga. Que linda, hein? E é... Ela, essa beija-flor aqui tem uma história, inclusive. Eu, ela foi meu primeiro instrumento, meu primeiro fole. Eu fui a Minas Gerais, com seis de conseguir comprar um fole. Uhum. Então, fui, fui a Minas, não encontrei nenhum fole, os que eu não estavam muito caros, né, para que eu pudesse ter na época. E aí, eu voltei frustrado na viagem, falei, puxa, a minha intuição falhou. <risos> aí, eis que eu parei na... na uma dessas vendas de vidas de estrada, e desci, eu estava com um pouco de sede, tinha muitas garrafas de mel, eu falei, é, o que tem aqui é mel, hein? mas aí em cima, havia assim, uma espécie de móvel de madeira, tinha um acordeão, uma sanfona bem antiga, uma veronese bem depauperada, e só esse rearing, esse peja-flor, esse que estava assim, a preço bem... É, de beira de estrada mesmo, né? E aí eu orgão, morri, cara. Porque foi uma eu, eu saí com essa intuição, voltava a estrada estava uma parada ali na estrada, num homem que vendia cestos, cestos de, de vinho né? e, e potes de mel. Na verdade, eu parei no eu estava junto com outros colegas, outras pessoas, interessado pelo mel e pelo cestos, mas na verdade eu saí com fólio. Caramba, velho. É. Esse foi o seu primeiro fole. Foi. Mais tarde eu, eu transportei ela, é, para o Lula do Corjão, a Inter no Mundo, né, em Recife. Sim, sim. E o Lula transportou, e eu tenho ela assim como um instrumento afetivo, né? Não é nenhum instrumento que eu mais utilizo, assim, mas é um instrumento afetivo por ter sido o nascedor dessa história toda, na verdade. Né? Um instrumento... Que bacana, cara. Que bacana. Têmico, é, dessa caminhada. Que legal. É, essas estradas que às vezes, né, você nunca ia sair de casa para procurar essa sanfona na, na, na beira da estrada, na lojinha de mel, né? Foi, isso. Só indo para Minas e voltando de mão vazia mesmo para você encontrar esse fórum. Ai, ai. Aí... É... Os instrumentos foram se desenvolvendo, né, e botando um baixo e dando a possibilidade de, de fazer acompanhamento, botando acordes prontos, é... e aí até a gente chegar, chegou na sanfona, né, que era assim, o máximo da sofisticação, que na verdade eu acho que a sanfona tal, tal qual ela é hoje, o acordeon, né, eu, se eu não me engano, eu não sei exatamente, mas parece que não tem nem 100 anos ainda. É, uh, sim, está completando. Está completando agora. Está completando e... 100 anos. Um né? Centenário é do modelo do acordeão piano. Eu acordeon. tenho um cunhado que ele fala assim: o acordeão é muito fácil de tocar. Muito fácil de tocar. Ele não toca, né? Mas eu falei: e como é que você acha fácil? Ele falou: ah, por dois motivos. Um é porque tem em todos os países do mundo. E segundo, porque você vai ali numa comunidade, num cara que é analfabeto, ou o cara é cego, ou o cara não sei o que, o cara não sabe fazer, né? e não. sabe tocar. Então, é instrumento fácil. Isso é uma brincadeira besta, né? Mas, assim, é muito popular, né? É um instrumento é. realmente... Eu acho que pela, pela, pela época que ele foi desenvolvido, né? É, sem dúvida. Ele, ele supriu é. muito forte né, a coisa da, do, da festa, né, de poder tocar né, tudo. Né. Sem dúvida. E, e o formato também, né, do, da mão de esquerda do acordeão, pelo menos do acordeão modelo de Estradela, né, nem, nem falando do, dos acordeões de baixo sol, dos que surgiram depois, sim mas ele trazia também uma praticidade, em relação à mão esquerda. Primeiro, o sistema o sistema unisonoro, né? que até então se conhecia o sistema bisonoro. Né? Você fecha uma nota, abre outra. Então, quando começa começam a ser produzidos esses instrumentos unisonoros, é onde você tem a emissão da mesma nota, né? da mesma altura, tanto no sentido de abertura quanto no sentido de fechamento, isso já propiciava uma facilidade é, digitacional absurda comparado aos modelos né? como é. de, dos foles, das concertinas, de modo geral, né? é, do bandoneon, embora exista também bandoneons né? é, unissonoros. Então, acho que esse é o princípio unissonoro e a afinação dos baixos. Seguindo o princípio da série, é, do ciclo, né? das quintas e das quartas, é. né? da comunicação dos acordes dentro de uma estrutura tonal até, digamos. Porque Hermann disse que o acorde é fruto do, do romantismo, pelo tonalismo né? da, da própria hum. função de você ter ali um botão atômica, é, no botão é, de cima você tem a, a subdominante depois a, a, o botão de baixo é a subdominante, o botão de cima é a dominante então você tem a relação do, das tonalidades né? então ele era é um instrumento também que esperava a necessidade da harmonia, né? do acompanhamento harmônico e, e acredito que essa facilidade também, né? do, tanto dos modelos de teclas quanto dos modelos de botões que surgiram Trouxe realmente uma nova perspectiva e torna ainda mais curioso como sobreviveram essas outras práticas sonoras baseadas nesses instrumentos, normalmente menores e mais complexos, que não podem dar conta e sobreviveram, do bairro. Sobreviveram, sobreviveram, até os sobreviveram dias a hoje. duras penas também, né? Sobreviveram ah. a duras penas, né? O um Oito temas. Baixo foi substituído em grande massa pela sanfona, é. assim, a concertina também. É. o Oito Baixo sempre tem um primeiro problema, né, que, eu, que foi a primeira questão que o Zé Caristo colocou para mim, olha que interessante essa história, eu, hum. eu acho que é uma história que serve para todos, assim, olha que interessante. O, o professor Samuel uj no UFRJ, ele ficou muito instigado com conhecer o Zé Caristo, né? e propôs que o Zé fosse ao UFRJ fazer uma demonstração ele produziu, conseguiu um, um, um, um pequeno patrocínio na época, e eu fiz a intermediação. A primeira coisa que o Zé falou, ele falou, sim, eu posso ir, mas eu preciso do meu braço, no caso aí o braço esquerdo, né? E eu falei, ah, é, é eu quero que o Walter sete cordas vá mim. Olha Aí só. eu falei, não, Zé, mas é só você, ele não. Ah, e tinha uma frase que ele sempre falava, né, que a beida sozinha não faz o mel. A beida sozinha não faz o mel. Porque um acordeonista, ainda mais o Zé Caristo, é, como funista, que se dedicava ao repertório de choros, choros urbanos e valsas, ele gostava muito de tocar... É, modinhas, ao vivo, quando não eram contextos de, de forró, tocava músicas que normalmente não pertenciam ao repertório tradicional que se imagina de um fora de oito baixos, uma melodia como Malandrinha, canções antigas da era do rádio, que tanto ouviu. E o Walter Sete Cordas ele era o um violonista de sete cordas, né, da própria função dos baixos e, da, e de uma harmonia complementar. Então, o Zé Calixto, ele, ele para mim, ele é também, o, quando se fala do Diz Gonzaga, ele é o, é, o, é o... tem uma expressão né, que é utilizada, que é até título de um livro, agora ele fugiu, que ele consolida a formação do trio nordestino, né, em torno da sanfona de 120 baixos, dos abundos do triângulo. Eu hum. acredito que o Zé calisto ele consolida a formação do, do Fábio de de Baixos como a formação de regional de Choro, Onde você tem o Fábio de oito baixos, o violão de sete cordas, que Caramba. dá a, o cavaco, né, com os acordes altos, assim, e uma percussão complementar que vai misturar instrumentos do forró, mais particulares da música nordestina, com pandeiro, com instrumentos que permitem diferentes tradições. Né, e... E o pandeiro também é muito tocado na Paraíba, né? a gente não pode esquecer do Jackson, né? <risos> é, da Paraíba, uma das grandes escolas também do pandeiro, né? tradicional. E eu acho que essa questão do Zeca Calisto, na verdade, foi que trouxe interesse aos produtores de conseguir traduzir o fole, trazer o fole para uma contemporaneidade. Isso eu estou falando em 1959, quando ele faz o primeiro disco, pela ah, quer dizer que ele é um dos responsáveis pela por essa formação assim, o, é um dos respons... Gonzaga, o trio ele é um dos responsáveis pelo, por esse sim. regional do choro assim. sim, que já era que cultivado bacana. na Paraíba desde a infância dele tem fotos do, do Zé muito jovem, tem até uma foto que eu acho que eu coloquei no livro ele é muito menino ele parece que já nasceu com o na mão né? Porque ele parece que segundo ele, ele tinha 15 anos na ocasião e ele está com um, um violonista ao lado, se eu não me engano, um banjista. Né? Um acho banjo. que tem essa foto no livro, né? Creio que sim. Acho, que, sim, eu vi, acho que eu vi essa foto Ótimo aqui no livro. No livro agora eu não vou saber exatamente a página, assim, não até eu tentaria colocá-la aqui no, no vídeo. Mas, tá, deixa é eu ver se me, falou, é, eu entendi. Você falou agora, eu me lembro dessa, me é, lembro dessa é, imagem. É, e isso mostra como essa formação já já vinha né, de uma prática anterior, inclusive, né, de uma prática que já havia, e, e, e é o fato que complementa essa característica. Essa aqui, de forma, não? Essa aí. Que eu até ampliei na época, ela até, é, exatamente, que ele tá com o isso mesmo. Isso que aí. Que legal. Que legal. Isso né? aí, Segundo ele, ele tinha por volta de 15 anos nessa foto. Era né, um adolescente, né, começou a tocar muito cedo nos bairros. Então, essa evolução, digamos assim, entre aspas, da formação do fole veio realmente de uma necessidade de uma instrumentação mais arrojada que justificasse o instrumento também, é, a utilização daquele instrumento diante da renovação, da revolução tecnológica já havia sido no mundo dos pela sanfona e havia sido delineada já por Luiz Gonzaga em suas gravações fonográficas. Precisava se reinventar, né? precisava se bulir ali para poder se manter. Agora, Agora se eu, no, manter. eu noto assim, que a afinação transportada nordestina ela ah. transforma o instrumento num instrumento essencialmente solista. Solista, é. totalmente solista. solista. É, ele vira, bem... um, vira um clarinete, né? Vira um negócio para você fazer um solo ali perfeito, você vira. tem todo... Porque na, afinação, na afinação gaúcha, por exemplo, uh, vamos supor que eu tocasse a afinação gaúcha. Na afinação gaúcha, você é possível que o gaiteiro, como ele chamam lá no sul, que ele se acompanhe. Exatamente. Então, é um instrumento harmônico, por exemplo. Eu posso fazer aqui um coroazinho, um acorde menor. Então, você tem uma possibilidade de fazer acordes inteiros, uma escala. Isso não ocorre na afinação transportada. Na afinação transportada, eu não tenho essa possibilidade de ter todos os acordes completos. É um não tem as terças completas né? Em nenhum tom não, você tem as terças Mesmo no tom mais simples do tol, Eu não consigo é, Realizar harmonicamente Ou seja, intervalos harmônicos Intervalos que soem juntos é, Uma Uma perspectiva harmônica né? Eu tenho aqui um dó maior, por exemplo Vou fazer o campo harmônico De dó maior Dó, ré menor Menor, tudo bem, ok. E o Fá? O Dó tá aqui fechando. Né? Então assim, eu já não, já não tem o Sol. Já não tem. Já não tem. Não tem sol Ele tá partido, né? Tá partido. o Lá é o, né? o Si sim. O Dó. Então você vê que não é muitas vezes você não consegue nem mesmo fazer peças paralelas assim por, Exato. Exemplo, por exemplo você não consegue fazer toda até aqui tudo bem mas aqui você já não tem então só tem uma reminho aqui da ideia então não é um instrumento que pode ser pensado harmonicamente como um acordeon. E isso é muito importante é, porque quem uma vez vai estar estudando o oito baixos, o fórum de oito baixos, tem que ter a perspectiva de que tem nas mãos um instrumento melódico que inclusive tem recursos harmônicos até mais limitados que um instrumento de corda flexionada, como o um violino, um violoncelo, um contrabaixo ou uma viola de arco porque que nesses instrumentos, apesar da extrema dificuldade, né, é, desde Crísticas Erdas, de Paganini provou que era possível tocar é, é, diferentes intervalos no violino, e, e aqui não, aqui nós temos essa, essa restrição, o que não ocorre na Gaita, na Gaita Gaúcha. Talvez por isso a Gaita tenha sobrevivido no bairro gaúcho, uh, podemos... Podemos até jogar hoje grandes nomes assim da gaita gaúcha, amigos meus, o grande Egberto Bergamo, o nosso amigo maravilhoso Borgatinho, virtuose da, da gaita Punto. Todas essas pessoas se inseriram metabologicamente muito bem, também pela questão harmônica que o instrumento propicia. E okay. no Fora e de Baixos, ele tem uma perspectiva melódica muito forte. É, tanto que muitas vezes até o próprio canto ele tem que ser um canto dobrado. Né? Quando a Migias grava sai o Sábio Sereno, é, que é uma canção, ele dobra, se não me engano, o João Silva, que faz a. <música> sai, sai, eu serei, serei um contigo, a ser mal, em todo o meu e ninguém aqui este Uma corujanista jamais ferve essa companhia. Ele, ele bordaria é. com acordes, com estrutura harmônica, né? mas era uma solução que o Abidia tinha muitas vezes, por exemplo, quando ele gravava canções, era dobrar a canção, dobrar, dobrar a melodia, fazer é, uma espécie de um assim. Ah, oitavado. Isso, é, essa, esse, é. essa afinação acaba resultando várias características na, no repertório, né? na forma de tocar mesmo. Muito, você muito. vê que as músicas de oito baixo nordestino, em geral, são soladas o tempo todo, né? O tempo Esse todo, semi é. semi ali, tata جana... call... cara... <risa> cara... tata <byte Calendar impostoração> <problems> porque não vai descansar nunca. <risos> Tem a característica do choro, né, que vai é, que dessa, dessa desse chorado, né, que você falou das semi né? E, e da, contínua, dessa melodia contínua, desse moto perpétuo, assim, que acompanha a maior parte das músicas do repertório. Né? Assim, do... Agora tem uma coisa muito intrigante, cara, que a gente, você cita aqui no livro, e outro dia a gente trocou essa ideia já, que é, assim que eu comecei a conhecer os oito baixos, é, eu tive a oportunidade de pegar um oito baixo, que estava afinado no, em tom menor, e a fileira Exatamente. de dentro é uma diatônica menor, então você tem ali, é, um por exemplo, um, um ré menor, né? tônica terça e química, né ele fechando, e abrindo você tem um, um lá 7, porém o lá meio tom acima, si bemol, si bemol, dó sustenido, mi sol, formando um acorde diminuto, né? Então, ele é todo abrindo diminuto e fechando no acorde menor. Então, quando eu experimentei esse oito baixo, mudou, mudou bastante coisa. Era um oito baixo até, inclusive, do meu amigo Hélder Vasconcelos. Ah, o Helder Vasconcelos, do... É, do, do integrante. Era... Do... do mestre Ambrose. Mestre Ambrose, né. Ele comprou esse oito baixo na mão de Heleno. Não, Heleno, Heleno Provínco, é Heleno, Heleno dos Oito Baixos. Heleno dos Oito Baixos, é grande Heleno Oito é, Ele disse que. Ele falou para ele: pega esse fole aqui. Ele não sabia, não conhecia nada de nenhuma afinação. Foi o primeiro uhum. contato que ele teve, né? E eu me lembro do da do comentando que pegou o fole e já saiu compondo. Foi assim, imediato: as músicas estavam prontas. Eu achei muito curioso, porque eu só conhecia fole transportado ou natural que não dava pra tocar forró em tom menor harmônico. Aí eu peguei o fole dele e sai tudo pronto realmente, né? A escala menor harmônica pra você tocar, por exemplo, shot é, das meninas, é, vários forrós conhecidos, né? Tá, a, a, realmente fica muito, muito mais cômodo, né? Ele é da mesma facilidade que uma gaita gaúcha tem para tocar o acorde maior, ele tem para tocar o acorde menor. É, aqui você Isso tem. Isso uma... é um grande. Na transportada você tem o menor, né? Na transportada. Certo. Na transportada. Né? É. Então você tem ela aqui toda abrindo. Você tem certo. o menor e a do grande. Então dá para fazer essa questão do. Muito harmônico, né? Mas essa não, afinação... na, na oh, transportada, oh, oh. sem dúvida, tem. Na transportada tem mesmo. Eu sei que tem, mas essa afinação que você está falando, ela tem ergonomia, né? Ela é mais simples, né? Esse processo digitacional, né? É você não precisa procurar nada, é só você Entendi. tocar ali é. que vai dar certo, pois né? é. É, quem me falou dessa afinação, eu acho, pela primeira vez, a gente até conversou, né? foi um no, dos nossos é. primeiros papos, né? foi o Camarão, que eu perguntei para Camarão. É isso aquele... que está aqui no, no livro, inclusive, que é, você cita. Tem um disco do Camarão, e ele falava dessa afinação que ele não conhecia. Na verdade, o que aconteceu na época, segundo ele contou a história, na época ele escreveu, que ele já não tocava mais fora ele tocava acordeon, mas como na época, isso foi em 64 se seu 1964, estava fazendo muito sucesso o Dufinho, Zé Calistro, Zé do X, então o Oito Baixos estava em, em alta, digamos, Geraldo Correia e foi o produtor da Mocambo que sugeriu que ele gravasse um disco com fórum. Então ele adquiriu o fórum Recife, e era fora já nessa afinação que você está se referindo, então as músicas desse disco são construídas com base nessa afinação misteriosa, né? que eu, infelizmente, eu nunca encontrei um instrumento... Eu acho que eu vi já pessoas tocarem perto de mim, a Chiquinha Gonzaga, se eu não me engano, talvez, acho que a gente chegou a falar sobre isso. Foi, acho foi. Que até eu acho que até o maestro Júlio falou isso comigo um foi foi Júlio que, que é. confirmou que é que ela é. tinha um fole que era afinado do janeiro é. que pertencia a Januário, que era é. afinado em menor e aí fica essa, essa indagação né por que, que esse sistema né que seria até mais simples né do ponto de vista é. econômico por que ele não vou dizer que tenha sido extinto porque tem exemplares aí mas não foi tão é, tão mapeado, né, digamos assim, não foi tão divulgado. Né, não, não sei, talvez porque os principais instrumentistas usassem esse, esse sistema. Né, os que Eu mais, acredito que sim, viu? É, tiveram mais gente ris... é... Aldo, é, se a gente pensar, todos esses instrumentistas, o Geraldo Correios, Zé Abdias, utilizavam esse sistema preferencialmente, né? Manuel Maurício. Manoel Maurício, parece que já era um outro sistema. Ah, é mesmo? É. Manuel Maurício, quem me conta isso, quem me contou isso foi o Luizinho Calisto, que ele estava em, em Caruaru e ele se deparou com um, um, um fole, né, que havia pertencido ao Manuel Maurício. Quando ele começou a tocar um instrumento, ele percebeu umas pequenas diferenças que ele não soube, explicar detalhadamente, até porque foi um contato muito rápido que ele obteve com o instrumento, e segundo ele, isso possibilitava a velocidade do Manuel Maurício no seu repertório, no instrumento híbrido, que tinha algumas características diferenciadas da afinação transportada padrão. Mas, rapaz, isso é muito valioso. É, eu fui a Caruaru, vi algumas concertinhos, mas na época em que eu mais em Caduaru, eu não sabia dessa história. <risos> não acho que eu ia tocar em todas as concertinas. Eu lembro de um feirante é, na Feira da Farinha, né, lá em eu Esqueci o nome desse senhor muito simpático, porque ele alugava folhos. <risos> ele vendia, né, tinha uma barraquinha de folhos de, de oito baixos. Ele tinha rapaz... folhos de todos os tipos. Né? E, e, e aí ele eram muitos instrumentos mas se na época eu soubesse dessas lendas né desses outros variantes do fole, mas eu não sabia não não não conhecia essas histórias eu vinha conhecê os depois posteriormente e na Paraíba mesmo olha no tempo que eu morei na Paraíba eu nunca encontrei é, nenhum instrumento que não fosse transportado. Né? conheci muitos praticantes porque em 2018 eu trabalhei em 2019, eu trabalhei numa espécie de inventário, numa espécie de censo, o mapeamento dos folistas do estado da Paraíba. Olha um só projeto, que bacana! Fui coordenador técnico de um projeto, que foi uma parceria do IFAM com a Associação Balairo Nordeste. Então, eu trabalhei nas duas primeiras etapas do projeto, né, que foi a pesquisa de campo, e, e aí, eu fiz assim uma espécie de censo mesmo, de localização dos folistas paraibanos. Na época, nós localizamos cerca de 30 folistas em diferentes regiões do estado da Paraíba, diferentes municípios. Todos tocavam fora de oito é, Transportado apenas havia uma única exceção que tocava na afinação natural, uma afinação semelhante à afinação gaúcha por consequência de seu estado em São Paulo. E ele havia trazido uhum. esse instrumento que tinha mais conforto do ponto de vista técnico, porque, sem dúvida, o, o fole transportado é, é uma afinação muito severa, eu costumo dizer, é, para é o executante. Ele, ele é uma afinação realmente bastante complexa. É, e, e na parede eu não encontrei, mas acredito que fazendo o um mapeamento em Pernambuco é, onde há uma quantidade até mais expressiva de folistas em atividade, hoje eu acredito, eu suponho, e sobretudo a região de Caruaru, acredito que nós encontraremos é, instrumentos como esses que nós estamos falando, dos quais eu nem sei o mesmo o nome das afinações, infelizmente. Né? É uma parte assim que para mim é bem desconhecida. É, e uma coisa que me chamou a atenção também foi quando você comentou... É que originalmente se faziam instrumentos de várias afinações, né, na, lá no Sim. começo do século, né? Sim, então, havia, um, é, é, havia uma, uma, algo semelhante, inclusive eu conversava hoje com um amigo meu, que é músico da, da Marinha, e ele fez exatamente essa pergunta, havia um, um pensamento, no um fole, muito semelhante ao sopro, aos instrumentos de sopro, um instrumento soprano, um instrumento contralto, um instrumento barítono, é, mas sem esses nomes, sem essa terminologia, na teoria nativa eu não encontrei essa designação. Mas, por exemplo, o Zecalisto, ele utilizava dois sistemas de transportada, quer dizer, o um sistema transportado em duas alturas diferentes, uma em dó e uma em sol. A sol, eu tenho ela, ela não está aqui na sala. Eu não tem como eu sair agora e andando e voltar. Ela tem o... Um, mas quem ouviu o, o meu dom, Baião de Dois, com a minha esposa, a Agatha Christie, que é uma serista, eu uso muito essa afinação. É um instrumento que eu tenho de madeira, que é a afinação teria só Sol filação. e Fá Sustenido. É, é, Sol e Fá Sustenido. Ela tem uma é. subunidade grave, uma tessitura grave. Ela tem um uhum. som muito mais fechado e a de dó, com som mais aberto. Mas, na década, nas décadas de 40, e 50, a turma ela fabricava muitos instrumentos em bemóis. Né? Então, você tem instrumentos também é, em tonalidades de bemol. Então, você encontra afinações transportadas em diferentes alturas. Se ouvindo os riscos de fones de ouro baixos até a década de 70, você nunca sabe qual é a altura que o solista está utilizando. A ele ele trocava de instrumento, né mas é melhor do que uma, trocar o tempo. É uma, uma diversidade de afinações, então você tem um disco é, do músico, ao invés de estar utilizando a afinação em, em sol, utilizando um lá bemol. É, outro, ao invés de estar usando o dó, está usando um ré bemol. E aos poucos, acredito que esse processo da educação, do ensino do pólio, que vem no um momento de declínio do instrumento, realmente, que foi início do século, do nosso século, né? Quando pessoas como o Jacetá, o Helena dos Altos Baixos e o Luizinho Calisto né, protagonizavam seus assim, primeiros cursos de, de foto de oito baixos na, na região Nordeste, essas pessoas acabaram buscando o modelo de dó, como, que é esse modelo que eu estou utilizando, como uma espécie de afirmação padronizada. Acredito que isso até tem uma função positiva, no sentido de integrar toda uma comunidade de praticantes em torno de uma mesma altura. Por outro lado, isso acaba enfraquecendo a diversidade de afinações que faz parte dessa própria natureza do instrumento, do fole, que, que eu acredito que tem uma conexão muito grande com os instrumentos de sopro. Então, você tem um fole como esse, que é um fole mais, digamos assim soprano, contralto, vamos colocar assim, um outro instrumento que é mais barítono, um outro instrumento que é mais baixo, é, e isso afeta, sem dúvida, a solenidade, né? já que são instrumentos que não possuem registro, registração de, de escolha de timbres, né, etc., então, é uma coisa muito interessante dos discos de forró, vale a pena ouvir os discos, os músicos, né, os tocadores, e, e Zé Olório, por exemplo, gostava de afinação de bemol, Adolfinho, né, curtia também é. os bemóis, e depois isso foi é, se dirigindo ao sol e dó, as duas Sim. afinações hoje que são mais padronizadas. Quem pode saber muito a respeito disso é o próprio Heleno. Ele Eleiro. foi discípulo de Manuel Maurício, né? Heleno talvez saiba acerca dessa afinação misteriosa. Que eu não é, e ele visto. foi quem forneceu esse fôlego para o Helder, que é em tom menor. Então, ele conhece essa afinação, conhece as afinações do Manuel Maurício. Sim. Talvez no... ele seja uma referência desse elo perdido, né? Talvez ele seja o, o elo. Sejam umas senão uma das poucas referências né de é. que isso deve, isso deve ter ocorrido especificamente em Pernambuco. E talvez não tenha se expandido tanto, né, pelo que nós, nós estamos observando. Pode ser que não tenha saído de um, um raio tão expressivo né, de, de atuação de instrumentistas. Então, é um assunto muito interessante, sem dúvida, o Heleno... É uma figura incrível, né? A história. Olha aí, dele, tá. O né? Matheus mandou aqui que as concertinas inglesas também foram produzidas pelo Edston, em modelo soprano, tenor, baixo e contrabaixo. É, é, o que acontecia também, né? Eu, eu, eu, voltando a essa questão muito legal que ele mandou isso aí. É, que a terminologia não era empregada Eu lembro até o, o Zé Calista Ele usava, uma vez ele me chamou Meu filho, vem aqui, me chama de meu filho <risos> é, Fui para a casa dele E ia ensaiar na minha frente Privilégio, né? Não me esqueço esse dia O repertório de um show que ele iria fazer é, De lançamento do disco Poeta da Sanfona E aí ele ia passar o repertório do disco E mais algumas músicas para que eu ouvisse, né? e ele tinha uma folha de papel com o roteiro do repertório, e ele designava a grave e a mulher, quer dizer, a, a oito baixo o sol como um instrumento, vamos chamar assim barítono, eu percebo ela como um barítono, e a, a, a afinação idóse, a afinação mais usual né, que nós encontramos mais, como um instrumento mais, mais alto, né, mais, mais entre o contralto, o soprano, a, daí para fazer uma catalogação é, organológica né, desses instrumentos requereria um trabalho um pouco mais minucioso. Né? Mas, sem dúvida, é, é uma coisa que talvez existisse nas cartas dos próprios fabricantes e no linguajar popular, na teoria nativa, né, como a geografia gosta de... Designar, né, Tiago de Oliveira Pinto, né, essa, essa expressão antiga que ainda se utiliza muito nos trabalhos é, né, é, ou, ou na, na na vamos até falar em bom português, na linguagem dos praticantes, isso vai adquirindo outras conotações, né, para significar a mesma coisa, na verdade. Né, mas, sem dúvida, é possível fazer esse paralelismo, e acredito que tenha uma. Não posso afirmar isso, né, mas. Faltado até mesmo nessa curiosidade agora que não foi apontada, caso se fizesse um estudo é, histórico, poderia-se chegar a isso, sem dúvida. É. É, eu sei que eu comecei a, a pesquisando oito baixos. E aí, é, para quem não vem da tradição, né, para quem já não nasceu ali, que pegou aquela tradição, seja da Concertina ou, ou do Bandoneon, e tal, como é o nosso caso, né? É, aí você chega, vai de mansinho, vai pisando de mansinho naquele terreno ali, vai vendo e começa a fazer comparação das coisas, né? Inevitável, assim. A gente também não... é Como são muitas variedades de, de coisa, você também não quer pegar a primeira e se ater a ela, né? É, sim, talvez, sim, como né? numa tradição, você receberia aquilo do seu pai e aquilo mesmo e pronto, né? É, e aí eu comecei a ver, pô, mas tem uma em tom menor... Mas a, a, a, a, a natural tem mais facilidade para você fazer acompanhamento, a, a, a outra tem mais facilidade para você solar, mais facilidade não, mais recurso. Mas aí eu comecei então a desenvolver uma afinação, pesquisar e fazer milhões de labirintos de, de, de escalas e desenhar afinações, né? Eu tenho uns 50 estudos aqui de, de afinação... Para um fole de três fileiras, comprei um fole de três fileiras para reformar e desenhei várias afinações. E no meio dessa, desse caminho, é, tinha começado a comprar uns foles antigos na Alemanha, assim, né, trazendo pelo eBay e tal. E acabei chegando na concertina. Aí falei, poxa. Primeiro me, me seduziu muito pela coisa também de ser um instrumento menor, né? é, o fole já é menor do que uma sanfona, né? que era o que eu tocava primeiramente, o um acordeon, mas aí esse tamanho do, do oito baixo já é uma coisa que eu gosto muito, né? mas aí a concertina menor ainda, aí eu achei interessante, e aí de repente a mão esquerda é melódica, Aí, aí isso me atraiu muito Eu falei, pô, isso é muito bacana Porque além de você fazer baixo Acompanhamento, mas você monta o acorde Que você quer E é você incrível, faz né? melodia também não? É. Na... Mas ao mesmo Aí da mesma forma uhum. é, Surgiu esse, essa vontade de, de pesquisar O que seria um oito Uma concertina, aliás é... Também favorecendo Essas mesmas questões todas Que o oito baixo trilhou né? É eu, eu, muito interessante isso que você está falando, porque de certo modo converge com o que foi o início da minha pesquisa. No início, oh, né? quando eu fui tomado assim pelo interesse do instrumento, eu me deparei com diferentes mapas de afinação, e até eu conhecer o, o fórum transportado, eu vivi algum tempo. E eu cheguei a pensar, eu cheguei a construir também alguns mapas, eu observava acordeunistas, tive a oportunidade de conhecer alguns acordeunistas europeus, e, e, e observando né, a facilidade digitacional daqueles instrumentos, vindo de instrumentos que possuem uma certa praticidade, como o próprio piano, era natural que eu não me identificaria muito com o Fábio baixos. Então, quando eu iniciei minha pesquisa, eu sempre conto essa história, porque foi uma coisa muito engraçada, né? Eu, eu estava uma manhã é, conversando com o Zé Camisto, tomando café da manhã na Casa dele, na verdade, aquele um café bem nordestino, um cuscuz, <risos> café são brás, <risos> um cará, com né? mantequinhas de garrafa, e aí, a uma certa altura, ele perguntou para mim quais eram as minhas intenções com o Fórum. Parecia até uma, uma carta assim, de <risos> Uma, uma, o pai da noiva, né? quase algo assim. É, vai noivar? Eu, como é que é? E eu falei com ele que era apenas uma pesquisa, uma pesquisa musicológica. Eu expliquei para ele, porque eu não, não era um folista, nem pretenderia tocar o folio, tal, a, a dificuldade mesmo do próprio sistema de afinação, que não possui uma ergonomia muito grande. Bastou falar isso para que ele mudasse o tom de voz, batesse na mesa levemente falasse: Meu filho. A partir do momento que você pretende falar sobre um instrumento, você tem que ter algum domínio, mínimo domínio sobre ele. Então, Olha trate assim. de começar a estudar. Foi nesse momento que a minha pesquisa tomou um outro pé, que foi a bimusicalidade, né? utilizando um dos ramos da de musicologia, no qual o estudante, o pesquisador, se torna um estudante daquela tradução. Que estudante no sentido técnico, estudante no sentido de passar por um aprendizado similar ao que seria um aprendizado tradicional. E foi aí que mudou a minha perspectiva, e eu fui abandonando a, a uma perspectiva mais generalista que eu tinha a princípio, que era meu desejo, porque meu desejo era praticidade. Eu sou pianista, é, para mim, teclas, teclas brancas, teclas pretas, onde estão sustenidos os penóis, sistemas mais racionais, digamos, né? A né? a sanfona sempre diz, uhum. dizia mais, né? E aí eu acabei me submetendo ao processo do aprendizado, que é uma das partes importantes do micro, que eu não descreveria essa parte, mas foi meu orientador que falou, né? Essa é uma parte muito importante do trabalho porque isso é, é, é, é o resultado da pesquisa em relação ao próprio pesquisado, pesquisador. Então, é uma parte importante. A princípio, eu não gostaria é, de escrever isso. Eu achava que seria um pouco vaidoso falar sobre o processo de aprendizado, mas acaba que o processo de aprendizado, que foi extremamente penoso, é, ele se deu dessa forma, de fora para dentro. Aí... Durante inúmeros momentos, eu tentei deixar o fole, porque até nas minhas próprias atividades profissionais, como professor de música, eu toco piano, eu toco um pouco de acordeon, então eu tenho que estar sempre estudando esses instrumentos, sempre em forma para poder me sonar, para poder conhecer os repertórios, e, e pelo próprio prazer de tocar também, tá como músico, como compositor, né? Mas o fone sempre vem. Então aí é, é a coisa de fora para dentro, daquela é coisa que você já não, recentemente conversando com o Oswaldinho, meu, meu grande mestre, grande amigo, com o Lu também, musical. musical. Oswaldinho, a primeira pergunta que ele faz sempre é: Como é que está o fone? Ah, olha só, então, Oswaldinho, essa, é o Oswaldinho é cara... Essa, essa imposição do, do, do Foley, né, eu diria que foi uma imposição que eu acabei eu comprando, né, lógico, mas que foi muito difícil para mim, porque ele é um cimento que trazia todo mundo, e traz até hoje um desafio enorme, né? é como se fosse mergulhar num, num mundo de mistério, assim, é, e realmente foi uma, uma coisa aborteada por essa perspectiva colocada pelo próprio Zé Calisto no momento Agora, da minha pesquisa de campo sem querer, sem querer assim é, é, diante o nosso querido Zé Calisto é, desvirtuá-lo do seu estudo, aprendizado do, do, do Oito Baixo Transportado é, uhum. eu faço um convite a você também a, a chegar chegada nessa pesquisa no protótipo também quando for possível e essa ferramenta de desenvolvimento de um de uma coisa com essa facilidade mesmo que você compreende bem que você também sentiu né lá no início de encontrar um, uma possibilidade né possibilidades né sim né com certeza eu, eu primeiro agradeço o convite Jorge, que você que eu... Estou à disposição e, e total interesse em poder contribuir de alguma forma né, dentro dessa pesquisa. E curiosidade também, porque eu, eu sou um curioso também da, da música e de instrumentos. E apesar dessa devoção ao fôlei, né, digamos assim, isso de modo algum impede que a gente procure, como eu falei, o próprio que para mim é um instrumento que oferece mais facilidades digamos assim, de dicção melódica, de interpretação, eh, de recursos, sem dúvida, que eh, auxiliam a, a, a prática musical, né? E a ideia da concertina, desde que você, desde que nos conhecemos né, e tivemos nosso primeiro contato eh, via zap, trocando informações, eu fiquei não só encantado como fascinado, já conheci um pouco a concertina, por ter passado pelo Espírito Santo e Sim. ter tido um brevíssimo contato é, com o, esse universo da concertina, que sem dúvida é muito fascinante, e a aplicabilidade desse instrumento, sem dúvida, é de uma praticidade incrível, e é. acredito que isso pode expandir muito o vocabulário é, é. dos instrumentistas. Exatamente. É na, na o, A música no Espírito Santo ela é bem curiosa, porque está ali imprensadinho entre Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Então, mesmo é. a imigração alemã com uma característica bem forte, ela traz essa influência local, né? E agora, a concertina também, que está ali presente, ela é a exemplo da do, do gaita gaúcha, é, favorecendo muito as tonalidades maiores, né? E mesmo sendo um instrumento cromático, com a escala completa, ele não deixa de favorecer muito fortemente aquela escala maior. Agora, o, esse protótipo da gente agora, ela, ele está com... É um paredão de nota, tem 54 botões de cada lado. Nossa! É, mas não precisa usar tudo, né? É, usa o que quer. Dá para dá colocar, inclusive, a afinação do oito baixos... É, colocar oito baixos de, de três fileiras, ou então da concertina inglesa, ou da concertina é, uhum. do Espírito Santo, ou do bandoneon. Vai mudar um pouco a, no bandoneon assim, a curva das notas, né? Porque é, é muito peculiar a disposição das notas. Mas assim, é como eu disse no início, é uma ferramenta de pesquisa, né? Você vai no computador e muda a afinação que você quer, você coloca, você pode desenhar uma afinação, colocar e experimentar, né? A intenção é e, essa. É, e, além disso, eu adoro MIDI. Eu adoro MIDI. Eu, eu uso é. muito o sistema MIDI no piano digital para gravar é, trilhas ou até composições, né? Uhum. E a aplicabilidade do sistema MIDI em termos de gravação é muito bom, né? assim que favorece bastante a, a execução e é um estudo por si só também então acho é. interessantíssimo é, esse projeto né é. apl aplaudo muito essa ideia e estou muito curioso para conhecer assim que esse protótipo já estiver assim é, vindo à luz né com certeza essa última live vai ser so, é, com o protótipo concluído Aí ah, vai, dar um, vai dar um intervalo agora, a gente fez a semana passada e essa, vai dar um intervalo, e aí só no finalzinho de abril, que a gente vai ter esse tempo aí para dar os acabamentos, aí vem a equipe toda novamente, a gente vai fazer os testes ao vivo. Ah, que bom. Então, hein, olha, é, eu, eu é... lembrei de só de uma última coisa, enquanto nós conversávamos sobre o protótipo, tem, nós falamos do, das afirmações misteriosas, né, das afirmações que não foram. É, totalmente estudadas e reconhecidas historicamente, tem uma quarta afinação, né? é ainda que a afinação do Pedro sertanejo, que, como fala o próprio Oswaldinho, era uma afinação peculiar, era uma afinação própria do Pedro sertanejo. O Nossa. Oswaldinho conta que o, o a principal... O, nem sei como chamar esse instrumento do Pedro, e, embora ele fosse colocado como folhista, mas, na verdade, é um, é um acordeão era um acordeão em terças desse candado que pertencia ao Osvaldinho, que o Pedro transformou aquele instrumento num instrumento de em três carreiras de botões. E em três carreiras? Eu já vi eu já via fotos é, do, do Pedro Cetanete tocando com três carreiras. E a afinação, segundo o Osvaldinho, é, não era afinação transportada. E essa informação foi atestada por pessoas que conviveram também, é, tiveram oportunidade de o ainda, ainda tem esse fole dele? não? Então, eu não sei. Esse fole não está em porte né, do Oswaldinho, até onde eu sei. Mas existe essa informação do Pedro do, do Sertanejo também como um criador de uma afirmação é, peculiar. Né? Então, essa busca por uma afinação, busca pela afinação perfeita, né? essa busca por uma sonoridade. É, própria Mas também, rapaz, isso é muito interessante É muito curiosa, Porque nós vimos o caso dessa afinação menor Que né, foi utilizada pelo camarão Disco Vimos essa outra afinação Que teria sido utilizada Pelo Manuel Maurício E essa outra afinação também Do qual sabemos ainda Praticamente nada Eu diria nada. assim é, do, grande, do grande mestre, grande afirmador, grande instrumentista, que foi é, o Pedro Sertanejo. Poxa vida, que legal essa informação, Léo. É, é, eu lembrei agora, só para fechar, <risos> Poxa quando vida. nós conversávamos sobre o protótipo. É. Bacana, bacana. Pois você está convidado aí a experimentar esse protótipo quando, quando for Opa. possível. É, Leo, é o que eu, pra eu quero... É, aí também uma uma deixa para você vir para cá. O que para ficar aqui? Eu já estou com o um bilhete aqui, já. Pois, Léo, é, vamos chegando aqui, né? Hoje passamos mais do que o, o, o tem, vinha sendo, já deu uma hora e vinte, tá vendo? Poxa, eu nem é. gosto de falar muito, é isso. É, eu também não. É. É, então, é, vamos lá, né? vamos se despedir aqui, te agradecer imensamente aqui, esse papo foi muito proveitoso, muito legal mesmo. É, muito bom estar trocando essas, essas informações. Te ver né, novamente, a gente bater esse papo. Isso aí. É... E é isso, gente é... Vocês Eu vou deixar ali na, na, no, no Facebook O contato Você tem ainda mais livros? não para A venda não? Como é que está aí? Tenho, tenho, temos o, Temos livros ainda disponíveis né? o, o livro o Ponto de aos Edebaixos, né? Está aqui tá, tá, o, o livro, quem quiser Encontrar o livro, entra em contato comigo né? Pode entrar em contato comigo Diretamente mesmo, né, Ou pelo WhatsApp, 21 971 470089, a distribuição independente, né, estamos sendo distribuidora é nesse momento, momento. É, mas para todo o Brasil. E, e é isso. E, e Também fiz um método, também, de quadros de altos baixos. Né? Ah, é? Fez um método da também. Nortechi, né? É uma postilha, é, é um livro muito simples, né? uma, em, como uma apostila, um caderno. É, ele tem a característica de trabalhar a notação musical de acordeão a anotação tradicional, junto com a tablatura. Né? Então, por que é o primeiro método que busca... A integrar a, a notação tradicional pra, que se utiliza para o acordeon desde a de, da década de 40, a Associação de Acordeonistas da América é, que fizeram uma, uma espécie de, de notação padrão, padronizada para o um acordeon, e eu fiz uma adaptação dessa notação para, para né, o folhinho de baixos. Muito importante, modo, é. É um livro que, inclusive, acho que pode auxiliar também maestros, arranjadores, pesquisadores, de modo geral. E, e também, para quem tem interesse no, no mundo do acordeon, está disponível no site da Funarte o Soundbook Online, volume 9, no qual eu fui o coordenador técnico do Soundbook, um dos primeiros Soundbooks, acho que tem outro de uma moça de São Paulo, que agora não, não, não me vem a, a memória o nome dela, que foi na mesma época. De Acordeon, sobre um songbook do repertório de Acordeon, que foi lançado pelo está inteiramente disponibilizado ao público. Esse é um livro que está é, em PDF, né? e nesse livro eu escrevi um texto também, uma espécie de uma breve história do, do Acordeon no Brasil, sobretudo do ponto de vista da literatura para Acordeon. Os primeiros professores, os primeiros métodos. Que bacana, cara. Pois, gente, esse livro é uma literatura muito importante, muito bom que foi feito esse estudo, essa pesquisa, é, recomendo, é uma, também uma escrita muito agradável, viu parabéns mesmo, Léo, você escreve muito, muito obrigado bem, é muito gostoso de ler, e isso é um livro histórico do ponto de vista da, do instrumento e da história, de uma parte da história da música brasileira. Obrigado. com personagens e, e fatos importantes. Então, Léo, um grande abraço, Léo. A gente vai mantendo o eu contato. Um abraço. Né? Muito obrigado. E... Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui nessas rodas de conversa com vocês. Foi tão enriquecedor também para mim sempre um aprendizado conversar com você eu sempre aprendo muito. E isso, sou muito, gra muito grato. Né? E a todos... E colegas também, que estão aí nessa empreitada maravilhosa que vocês estão desenvolvendo. Legal, legal. Deixa passar essa pandemia que a gente toma um café junto. Sem dúvida, e um, vai passar. E puxa, um boca, e puxa um bocado de folha. Como diz o Chico ba vai passar, se vulca, né? Maravilha. Então, um abração, tá, meu querido. Tá bom, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.